Eu, saudações família, o sabe Daqui é o vosso Boyfly Squad e hoje eu estou no Palanca com o nosso herói, Punch Lanero. o sábado bro? Em dia, yeah. Eu sei se vocês conhecem o Punch Liner das Batalhas. Está conosco, com vocês, desde 2013. E o que me traz aqui no Palanca, atenção, estou na zona do Punch, é a infelicidade que ele teve. Pá, não sei como classificar isso, mas acho que quem está nas redes sociais viu o que é que aconteceu com o Panchleineiro, ele nesse momento encontra-se nesse estado devido a, a uma situação perigosa da qual esteve exposto, um incêndio. E nós viemos aqui para perceber o que é que aconteceu, ele vai falar pela primeira vez, né? o pessoal está à espera, o pessoal quer saber. Muitos perguntam como é que o Panchleineiro está, então ele vai falar pela primeira vez sobre toda essa história e como é que ele se encontra. Atenção, o Panch é um herói, que fique bem claro. Mas é bom que ele conte na primeira pessoa o que é que aconteceu. Mas como é que é? Como é que tu estás? Estou a porrar agora, agora estou fixe. Agora estás fixe. Yeah, fixe? Tivemos um susto boi. <risos> Imagina eu. Rafael a trabalhar, ligou-me o galeano. Onde é que está o galeano? Galando os ausentos e ele está a cuidar de, de, de, de, do irmão também que eu tirei naquela cena. Yeah. Yeah, o gajo está traumatizado e não me superou. Então... O homem ligou-me, ligou-me a chorar, dizer que o pães queimou a cara. Eu fiquei lá, like, como assim queimou a cara? Ah, senhor, o pai está aqui no hospital. Está no hospital? O que aconteceu? Queimou a cara. Yeah, queimou a cara, teve no incêndio sei! Hey, no incêndio queimou a cara. E o homem começou a perder a palavra, começou a gaguejar e tal. Hey, calma aí, pronto. Eu saí do salo e fui diretamente ao hospital, até contigo, e vi-te naquele estado. O que me surpreendeu foi a tua, a tua energia, a primeira coisa que tu me disseste. Lembras qual a primeira coisa que disseste? Ya, deu te um culo e disse que está tudo bem, E pediste para não tirar da temporada? Ya. Yeah. Mas por que, por que achaste que eu ia tirar da temporada, boy? boi <laughs> O estado que eu me encontrava na forma que as falavam uh -huh. e, e eles estavam mais desmotivados do que eu. Yeah. E eu não sou daquele gajo que se rende fácil, aquele gajo que acha que quando acontece algo e tem que deixar tudo. Uh -huh. Então, tenho que deixar, uh -huh. que eu estou doente ou então, estou queimado, mas isso é uma coisa a parte que eu vou melhorar e vou yeah. continuar a minha temporada nas camas. Ok, cool. Yeah. Vamos então tentar perceber que acho que eu, que eu também quero que essa história seja exposta, uh -huh. viu-se nas redes sociais, uh -huh. uh, o teu ato de bravura, uh, heróis, Estamos habituados a ver nos filmes e tu, de alguma forma, nos mostraste que na realidade existe sim. Porque aquilo que fizeste, segundo o que temos conhecimento, foi um ato de heroísmo. Tens ido... Ah lá, é melhor que tu expliques. Pancha, conte aqui para nós o que é que aconteceu propriamente. Eu estava, eu estava na placa, normalmente sentamos Aqui, aí. no palanque? Estava no palanque. Ok. E depois uh, apareceu um brado aqui, o Nathan, e ele disse não. O MC estava em briga com a namorada em casa. MC é o brado. O MC estava em briga com a namorada em casa. Então, não tinha, não tinha mais ninguém para ir lá. e eu disse, não, Vamos chegar lá já, já que somos nós os dois. Uhum. Vamos chegar lá no caminho, de com mais dois bradas e estavam de moto e de Vocês adiantam lá, eu estou a chegar. Então quando chegamos lá, ele uh, estava no quarto, a moça já tinha colocado, um... uh, arrumou tudo, e ela parece que já. Tinha calculado tudo. Ok. Que já eu, já eu, tinha terminado a briga entre os dois? Terminou a briga. Ele okay. estava no quarto. estavam okay. a discutir os dois. Yeah. Eu fui lá com a intenção de lhe tirar ele fora uhum. e a, a Mbó. Só que a Mbó tinha outros planos. Então, eu a entrar, a Mbó saí. A, a Mbó na sala. Yeah. Já tinha arrumado tudo. Gasolina. Já tinha colocado tudo. Ah. Ela é, coloca fogo. É da formação na premeditada. Ela, ela, ela. Ela já tinha tudo, já, Ela já tinha planejado ela aquilo. Tudo. Uh, tinha colchão, acho que três colchões, okay. tinha base, tinha roupa, tinha toda a merda que poderia facilmente pegar fogo. E ela metou gasolina, nós, nós no quarto. Mm -hmm. Depois ela. Peraí, mas calma aí, era uma briga de casal. Uma briga de casal. Ok. Mas ela tinha motivos fortes para ter essa atitude? Não, não sei. Não, não, tipo, eu só fui lá para acalmar, para tirar a dobrada. Uhum. Porque eu sei que ele tem problema de respiração asmática e tal. Uhum. É necessário, ele tirando no cubico, para mim é tentar acalmar os dois. Não havia incêndio, não havia fogo nenhum ainda? Não, não havia ainda. Ok. Então quando eu chego, entro no quarto, ela acende o fogo. Calma aí, tu. Eu, eu, eu quero tentar visualizar. Eu, eu entrar. Ela então, onde, onde é que estava o tobrado? No quarto. No quarto. Estavam os dois no quarto. Estavam os dois no quarto. Ele não viu a gasolina nem o fogo. Não, o gajo que Quer fogo? Desculpa. Não, desculpa, não viu a gasolina? É lá, estava tipo alguém que está embora, tipo alguém que está a levar as coisas de casa. Ah, yeah. Arrumou tudo na sala. Mas não estava embora. Yeah. Já tinha despejado de gasolina, Shit. Pô, é, tipo, Até agora não perguntei no gajo se ele já sentiu o cheiro ou não. Uhum. Aquela. Oh, não, senti, senti, um pouco. senti. achei uhum. que algo aqui está errado. O miúdo está lá fora disso, né? ela parece que. Acho que ingerir o gasolina, ok. não yeah. tá bem, eu vou eu entrar, vou tirar o brado. Só que eu, ao entrar, ela tinha a ideia de queimar e sair. Yeah. Você vê? Yeah. Só que ela, ao colocar fogo, queimou tudo, nem né? ela conseguiu sair. Yeah. Ficamos nós, os três, dentro do quarto. Estavam os três e, de repente, ela sendo ela, ela foi na sala, acendeu. acendeu. E nós só sentimos Era o a fumo e o fogo a vir. Um e um quarto de sala, ah. e sala, aquelas janelas... Uhum. Então, a, a, necessidade, a necessidade que eu... O que eu pensei no primeiro, no primeiro instante era vou tirar esse gajo daqui, yeah. ele é mais fininho e ele tem problema de respiração, ele tem que sair primeiro, depois eu vou desengascar, yeah. vou sair yeah. Naquele, Eu atirar o brado, nem durou nem um minuto. O yeah. fumo entrou... Aquela cena alastrou? Alastrou, fumo yeah. entrou, ela própria... Eu, eu, eu, eu, não sei o que que ele mandou, entrou no quarto. Ficou tudo boa, confuso, a janela desapareceu porque era muito fumo, uhum. eu já não conseguia respirar, fiquei lá, é, acho que, é, é, inalei duas vezes, uhum. aquele todo fumo e já não aguentava, estava sem consciência, uhum. sem nada, depois despertei do tipo, eu não posso morrer aqui, eu não posso morrer aqui, eu não posso morrer aqui. Ela grita fora, sai, a grita para tá se queimando dentro, que Eu já estava a que eh, o vapor já estava a me queimar todo. Yeah. Então, recuei um pouco. Ah. Não sei como que chegar aquela janela até agora. Não sei porque se uhum. você vê a janela e me vê é impossível. A alcançar. casa estava toda ardente. A casa estava tudo ardente, tempo falso, tudo tarde. Cheio. Então. Você é ali no incêndio? Eu, mesmo, eu né? dentro disposto, de, bem é? exposto. O tocamba, o que é que fizeste mesmo com o tocamba? Eu tirei, uhum. eu levantei, mandei na janela porque a janela. É... É, é, é, é muito. Como é tu tiveste força para agarrar o indivíduo e, e jogá-lo só... para fora? Ele estava cansado ele tinha que ser primeiro. Eu, eu, eu, eu, eu cheguei e ele já estava em brigas. É. Eu lhe encontrei sentado assim. Já a descansar. Tá a descansar. É. tem então, que ele. Ele com muita energia. Yeah, Notei que ele já não estava fechado, Então. Hum. Eu pus assim os... as mãos, ele pisou, yeah. chegou can... na janela. o empurrei. Yeah. A janela é muito era Ele com o pinho... conseguiu sair. Mas o janela é, é longe, yeah. Yeah. ele é alto, ele tem que alcançar, o gajo cai fora. Yeah. E tu já não conseguias? Já não conseguia Tem o suporte para poder sair, tal tá como ele? Como, yeah, não tinha okay. não, tem mais, como, não tem mais como sair. Eu tenho a esperança de que talvez se ele saísse rápido, yeah. pudesse dar volta uh -huh. para tentar agir na, na, na beca, na porta. Yeah. Né? Yeah. Yeah. Só que o fogo, o fogo já tinha fechado a própria porta, yeah. a janela, tipo, já não tinha como. She... Não entendi, tipo... Ela, ela gritava que eu estou a morrer, eu gritava uhum. que estou a morrer. Ela estava na sala? Ela estava, ela veio no quarto depois da sala yeah. aquecer. Yeah. Então, uh, eu fui, pulei, agarrei até a janela. Mas já não tem a mesma força que eu tinha quando estava tirar o braço. Uhum. Então, a única coisa que eu tinha que lutar, só, só, tipo, tem que respirar, eu pensei, tem que respirar. Então, tirei os braços e a cara. Yeah. O povo que estava fora, meteu uma escada, seguraram o macio para não voltar. Dentro. Okay. Enquanto a isso, o uh, vizinho se aproximava, um pipo veio, outros tiraram a chapa, lá uns 4 minutos, acho que os braços ainda nem, nem recuperei. Naqueles, na, na, naquele, naquele exato momento em que, antes de tirar a cara, já tinhas sofrido as, as consequências das estás aquela àquela temperatura? Já, já, já. Já nem respirava. Foi a, a temperatura ou foi o fogo que chegou a atingir? A temperatura que chegou. O fogo não chegou, foi a, tempera a temperatura. Yeah. Tanto que a sala toda estava ardeia, aquela yeah. temperatura que entrou no quarto. Yeah é que está me queimando todo, é yeah, que está me queimando todo, então eu fiquei lá. Depois o pessoal conseguiu? a yeah, depois o pessoal, quando o pessoal veio, não sei como sair, fiquei inconsciente na janela, yeah. quando eu olhei atrás dei conta que já tiraram as chapas, e já estão tá ali levar ela, que tal, tá, dei conta que parece que isto tá acabar, yeah. então fiquei inconsciente porque o povo me tirou, só dei conta quando já estou lá fora, me no chão. Se não fosse a, a, as pessoas que estiveram lá? Acho que ele não estava em vida. lembrado das teus ou vizinhos que estavam por aí? Como era noutra, noutra área, Outra e a maioria que foram trabalhar também, é. eram putos da banda, ah, senhoras, é. a pegarem areia, a água, era E conseguiram apagar gente. o fogo? Conseguiram apagar o fogo. E as apagar... consequências que ela teve? Quais são? Ela teve terceiro grau já. Até agora acho que está no hospital oh, e não garanto tanto. Não sei o que, é que vai acontecer com ela ainda. Ela até conseguiu mesmo caminhar, ninguém notou, porque eu também, como estava no hospital, não, estava, não, não tinha noção uhum. de quanto se queimei. Yeah. Você, de momento, não está a ver a cara, não yeah. está a ver o próprio rosto, você praticamente não... E o né? tropa, é MC o nome dele, não é MC? Yeah. E o tropa, teve alguma, alguma queimadura? Não, não teve, não teve, ele, ele saiu antes do ele... Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. ele No teu caso, as queimaduras atingiram-te no rosto, oh, retorno consegues mostrar aqui na orelha? Tudo isso é primeiro grau a nível de queimadura. É yeah, primeiro grau, menos aqui que quase atingiu o segundo. Oh, okay. Aqui quase atingiu o oh, segundo. Yeah. Aqui Caramba. quase, quase atinge o segundo, mas aqui é primeiro grau que, graças a Deus. Porra bro. Se eu ficasse mais deixa, lá um deixa minuto. Deixa o pessoal ver desse lado. Né? Se eu ficasse lá mais um minuto, eu estava fodido. Yeah. E também tiveste queimaduras nas costas, não é? Yeah, nas costas, nas nádicas, ok. Yeah. Quer dizer, mas o, o ponto principal é mesmo o rosto. E o rosto quando chegaste ao hospital, os médicos? Uh, no sanatório... Uh, tive... Foi lá onde estiveste no... primeiro é. metrão daí até o sanatório. O é. sanatório foi, meteram um, soros. E eles que acalmaram, porque eu estava sentindo um fogo que vinha de dentro uhum. para fora. Eles acalmaram. foram no Neves Bendinha. E eles cuidaram, olharam falaram falaram, é, pode ir em casa que não é... não é segundo grau, não pode causar. Problemas que podes tratar em casa, não precisas ficar internado. Uhum. Yeah, e recuamos dizer, esse, foi, esse foi o veredito dos médicos, o veredito dos dos no médicos. dia em que estiveste lá. Yeah. Só ficaste algumas horas? Eu fiquei algumas horas, tipo cheguei. hospital? É, 22 horas, despacharam-me horas. Ok. E eles dizem o quê? que é? Uh, que as queimaduras vão cicatrizar? Vão... E eles disseram que uh, eu comprasse, que depois eles tinham ideia de eu começar lá um dia depois uhum. e ir fazer curativos, que é tal, mas. Vivendo aqui e indo no Zango é complicado. Okay. Então decidimos arranjar um doutor particular que pode cuidar comigo. É em vez de começar a ir lá todos os dias e... e relativamente comigo. ao fumo que tu inalaste, o que é que eles dizem? Eles nem verificaram isso. Não verificaram isso? Não, não falaram do fumo. E não tens algum receio? Tenho sim, tipo, uh... Não estou a bocejar até agora. É muita tá... dor não posso bocejar, tenho que evitar bocejar. Estás com dores internas? Yeah. No peito? Yeah. Yeah, não posso não, bocejar. Isto já, isto já yeah. é grave, temos que fazer não. alguma coisa? Boy. Não posso bocejar porque não... Tipo, uh, se, mesmo se for para pa beber água, ah, alguma coisa do género, ainda tem a sensação que está tá, sentindo assim, que está passando uma lâmina, você hum. tipo, tipo passou uma quer dizer, ainda há consequências desde o dia? E isso, foi, acho isso foi... que por dentro ainda não... Nem... Isso foi há quantos dias? Uh, segunda-feira, aconteceu na segunda-feira. Segunda-feira, né? sábado já foi cinco, uh, cinco dias. Cinco, né? seis dias, né? Yeah, Praticamente. Ia. Yeah. Yeah. Uau. Ia. Yeah. Tem, brother. Mas agora, tipo, porra, tu depois estiveste de lá, está preocupado. Uh, e eu vi a tua cena com os fãs. Uh, eu não sei se tinha uh, saído a informação antes de, de tornares público, uh, mas eu vi que tu tinhas a necessidade, de, in, inclusive, para fazer uma fotografia para informar os fãs que estás bem. Yeah. Eu, eu noto essa. essa é que também a minha frase de somos todos nós. Eu noto essa relação que tens muito íntima, uh, não só tua, mas como dos fãs para contigo. Porque quando eu postei a fotografia, bom, esquece, eu recebi milhares de mensagens. Está aí toda a gente a querer saber como é que tu estás e como é que podem ajudar. Okay. Tu estás a receber mensagens do género? Sim, muitas mensagens, muitas uhum. chamadas. É, é, Nem dá para contar, acho que já chega 5 mil chamadas. Muitas mensagens, os telefones já gente quase não aguenta. Yeah. Ok. Nós somos RRPL e, enquanto isso, podemos fazer aqui a nossa parte, contribuindo para que tu melhores. Uh, o mais rápido já estás melhor, já consegues sentir isso. Yeah. Mas eu, eu sei, eu sei porque, olha, entenda, eu estava a fazer o podcast ontem e duas pessoas mandaram, tipo, um mano mandou cinco euros, o outro mandou cinco euros, deixa eu ver quem mandou. Ah, estamos a escapar aqui os nomes. Eu gosto de, tu sabes que eu gosto de mencionar o nome das pessoas yeah. para eles saberem que o dinheiro chegou, estás a ver? Então somando são 10 euros e, e, e há pessoas que têm também essa preocupação de querer contribuir, porque eu, eu eu recebi uma mensagem de um tropa que disse assim, ah Fly, se o Pancho quiser uh, uh, algum tipo de pomada.. Um, que venha de fora, fala comigo, nós podemos enviar para que ele trate melhor as cicatrizes. Uh, não tem erro a quem ofereceu uh, para tentar ver se tu conseguir chegar ao país em que ele se encontra, aqui é fora da, da, da banda, e disse que não, se o Pancho vir para cá vai ter todo o alojamento, e aqui ele vai conseguir ter um tratamento melhor e adequado para não ter as sequelas sinalizadas no rosto, estás a ver? Uhum. Está a ver, tipo, é, é essa atmosfera, estás a ver, esse conjunto de pessoas que se reúnem, eu quero perceber aqui se tu estás confortável para deixar o teu contato, porque, entenda, muitos querem ajudar. A internet toda mobilizou-se. Nós vimos a internet, todo mundo a falar do Pancho, niggas a mandarem-te mensagem, o Francis mandou-te mensagem, o Kid, o Red Neutro, o Inamoto, o Sanguinato, quer dizer, o Swede, Todo mundo está sensível a essa situação e acredito que a, a, a união é muito evidente nesse momento para ver se melhoras do um modo mais adequado. Há algum contato que queres deixar aqui para, para coisas para o pessoal entrar em contato direto contigo e, e, e dar dar aqui alguma contribuição caso queiram fazer yeah. uh, uh, uh, acho que não não yeah, seria. porque tu tens um médico particular uh, yeah. não é não seria nada errado agora uh, pode que tu deixa o telefone Acho que deixava o número de telefone, uhum. ou, ou simplesmente... Mal cheguei, tu disseste logo, Ih, eu estou a receber mensagens e tal, yeah. isso acabou de ligações, mas aguentaste se deixares o número agora. Não sei, não acredito. Deixa <risos> Já <risos> é. é. não acredito, ou então o flat hum. depois colocas... Vamos, vamos, vamos, vamos fazer diferente, vamos fazer assim. Uh, eu pessoal, é o Pans, ok? São 10 anos quase de batalhas, inclusive no dia em que o Pans uh, infelizmente passa por essa situação, nós estávamos a divulgar a batalha do Panchleineiro. É um artista que sempre nos deu entretenimento. E, epá, o que me resta nesse momento é só colocar aqui e já está o iban do Panchleineiro, direto. Se vocês puderem fazer alguma coisa, não é? Contribuir para que ele uh, tenha o tratamento adequado. Né? Se vocês derem uma olhada, o nosso boi, peixe, eu, não, não vou vos mentir que eu lagrimei quando vi o Panchleineiro. E ele sabe disso. Então, ou já conseguimos entender. E depois aqui uma parte muito interessante. O gajo nem é só forte a ir atrás do, do, dos bradas. Ele também é forte mesmo com as desgraças que a vida às vezes lhe entrega. Porque estamos nós, eu e o Galeano, todos nós abatidos por causa disso. E ele estava a rir. Estava, não, está tudo bem. Ele sempre com aquela energia positiva. Não, está tudo bem. Isso aqui é de leve. Ainda disse a Males que vem para bem. Se calhar eu vou ganhar a temporada. Ainda achas que vais ganhar a temporada, não é? Agora, agora, agora, agora mais do que nunca. Eu vou ganhar tempo temporada. Ah? <risos> filma, filma, filma aqui o O palanca tá aqui, o palanca tá aqui. yeah palanca! Yeah. Yeah. Yeah. Aqui né? Aqui. É, essa placa. Okay. Okay. Não, é, é. o Isso velho. É isso. É isso. que isso. isso. É isso. É isso. É isso. É É É É isso. É não É isso. É É É É É É é. Chama-se Largo dois tempos. Largo dois tempos, ok. Nice. Nice. Então, então, então, pessoal, está aqui, uh, tá aqui exposto, não é? Uh, se vocês puderem, todo mundo sabe que o nome do Pancha é Cristiano Conde, não é? Ah, vamos deixar o nome e tal, né? Uh, eu gostaria imenso que vocês, de exatamente, dessem algum contributo. Podem também encontrar, podem encontrar aliás as, as coordenadas e qualquer informação sobre o Panschleineiro na descrição desse vídeo e no, no comentário que está fixado. É o nosso boi é Epá, como é? A, a família, estás com uma mulher e duas filhas. E dois, e dois, dois filhos, né? Yeah. Dois putos. Yeah. Yeah. Como é que está a ser para eles lidar com isso? Olha, acho que meus filhos não, não se assustam tanto. Eu acho que são tipo eu quando cheguei. Eu disse na menina, olha, antes de eu tirar as ligaduras, uhum. estava é. com capuz. Eu falei, os homens, os homens acidentam, os uhum. homens se queimam, os homens passam por isso, e para tentar passar por isso, estás pronta uhum. para ver? ali disse, os homens passam, então posso ver. Eu tirei, ela viu, ficou... Ah, mas uhum. né, não ficou assustado. O, o pequeno me olhou, ouviu a voz, deu conta que sou eu. Talvez pensei que uhum. mascarei a cara como outra cena, sei lá o quê. Mas não, não se assustaram com isso, Mas agora diga-me só uma coisa. Será que uh, a tua mulher deve ter, deve ter noção disso? Será que os putos têm noção do quão herói tu foste? Não, dia... não, são inocentes, eles são inocentes. Eu não tem noção? Quatro né? anos e um ano e alguns meses já... Eles vão ouvir falar sobre essa história quando yeah, tu entraste yeah. em casa do Tobrado MC e o salvaste de uma tragédia. Uh -huh. Como é que está o MC nesse momento? Ele está traumatizado tanto que eu tive que mandar lhe mandar parar de me ligar tanto. Tive que gritar com ele e tive que lhe falar para não vai não vir. Ele está... Tá muito preocupado? Está né? se responsabilizado demais e não está conseguindo se movimentar. Tipo, Estava dois dias dentro e está conseguindo banhar e ele... Ficou tipo ele quem causou e eu não quero que ele sinta isso. Então, uhum. lhe falei para não ligar muito, para não se preocupar, sei lá o okay? quê. Uh, não há diferença. Eu faria, eu, acho que eu faria isso por qualquer braço nós e qualquer braço nós faria isso por mim também. Então, uhum. isso para nós é uma família. Ele não tem que se sentir tão uhum. mal. Por isso, tanto que eu não quero tanto lhe exibir uhum. ele de Botafício. Olha o que eu conheço. Ele vem chorando em casa, vem lamentando. Vem, senta no chão, não quero que ele encara yeah. isso, tipo ele quem estragou a minha foto lá, não estragou nada, isso, yeah. a cara daqui a pouco volta, yeah. não, não, não é normalidade. Mas só para percebermos aqui, a nível de, de, de danos, uh, só não consegues bocejar e quando bebes água ainda para yeah, mal. Yeah, acho que aí. Não... Tem mais alguma. A nível de respiração e audição? Uh, não. A audição, sou eu aqui, que tem falhas, mas já estão colocando uns remédios que eu já consigo ouvir em condições. A visão está tudo bem, a visão tá tudo bem. A, a fala que às vezes é, não posso abrir muita boca, acho que ainda tem um, umas anomalias dentro, mas é uhum. mais leve, yeah. acho que ainda tem isso, mas além disso está tudo bem, ainda já, já tá, dá para sentar. Yeah, já te dá para sentar porque as feridas das nádegas recuperaram tão rápido, então Mas, já dá para sentar. Yeah. E, oh, pessoal, prestem bem atenção. Eu acho que nós devemos sempre abraçar uh, atitudes dessa natureza. Uh, isso deve ser a nossa influência, atos de coragem para evitarmos o pior na vida daqueles que estão à nossa volta. E atenção, o pão está à nossa volta, ok? Então, estamos a ver aqui que ele ainda tem algumas sequelas. Desse, desse incêndio e, e eu vou mais uma vez reiterar aqui se puderem dar aqui algum contributo ao boi façam porque está visível que ele merece ter aqui uma uh, atenção médica uh, específica o que o que já agradeço os médicos que o receberam e ninguém está aqui a querer descredibilizar o trabalho longe disso só acho que só acho que ele, ele precisa de mais uh, um local adequado Uh, com que tenha capacidade suficiente <coughs> para analisá-lo de uma ponta a outra. E para isso acontecer, sabemos que nada é de borla. Portanto, se vocês puderem contribuir com alguma coisa, ele está aqui. Uh, acho que seria de bom grado para todos nós. E dentro em breve teremos o Panchlineiro que vai enfrentar o filantrópico. O filantrópico, é. Vocês Aí mesmo para dar quem pé sou mentira, vou! Então é isso, família, está aqui exclusivo com uma boa punchlineiro. Não vamos terminar sem deixar aqui o teu slogan, né? vou hum. jogar. Vamos lá, vamos lá. Não, acho que vou começar, senão free. Hum? Ou você pensa que eu tenho tá, queimar um vou fazer um free. Tá, um Ok, ok, ok, ok. Pois, o oi que é tanto teu, nigga? Go State! sou o mato, mas Esperaram que eu fizesse algo diferente, aquilo que eu faço acho que vou voltar a fazer o dobro. Hum. Não, não esperam que eu pare por aqui, ainda vou voltar logo. Gladiadores já não são adversários, olha para mim, vim batalhar com fogo. Mas calma, põe isso a aquecer. As minhas batalhas subiram de nível, não escutam a crescer. Uh -huh. Eu é para se não entender. Então tentam rebater. O então povo está comigo sem slogan quando eu grindar, vão responder Bom Mayé. Panchi! Bon Ai! Eu em ti, tu e mim Nós e nós! Somos nós! Não, repeta-se! Não, repeta essa a palma, repeta-se a Vai, repete, repete, para todo mundo acompanhar, para todo mundo acompanha! Let's go, let's go! Eu em ti, tu em me, nós e nós, somos, É! yeah! Oi, oi!